Oi gente, tudo bem? Vim aqui pra trazer o vídeo que foi a sugestão da Beatriz. A Beatriz participou dessa comemoração de um ano do Mulher Mais de 40 que foi feito aqui no canal. E a sugestão da Beatriz foi a escolhida para que eu gravasse o primeiro vídeo depois da comemoração de um ano do Mulher Mais de 40. Quero deixar aqui registrar o meu agradecimento de todas as participações e dizer que, olha, muita coisa ali vai virar vídeo, hein? Então, esse vídeo, ele engloba dois assuntos. Maquiagem e design de sobrancelhas. Olha que o assunto é quente, hein? Eu me sinto muito à vontade em poder estar conversando isso com vocês, porque eu sou designer e também sou maquiadora. Então, eu quero trazer um pouco de dicas... De sugestões para você fazer em casa, para você conseguir chegar um pouco mais próximo de uma sobrancelha mais alinhada, uma sobrancelha mais desenhada. Outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte: se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, agora é a hora. Clica aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e olha, já começa a participar do canal Mulher Mais de 40. Toda vez que eu botar vídeo novo, você já vai saber que tem novidade no canal, tá bom? E olha, não esquece, assim terminar o vídeo ou durante o vídeo, se você estiver gostando do que você está assistindo, dá um joinha aqui pra mim, dá um gostei, que ajuda na divulgação do canal, tá bom? Então olha, tem todos os detalhes que eu vou mostrar agora. Presta atenção e continue assistindo. Vamos começar falando sobre designer. Só para vocês terem uma ideia como é importante uma sobrancelha estar bem desenhada, vamos imaginar um homem. Coloca nele batom, máscara, sombra e blush. Vamos imaginar um homem de barba, ok? Para ficar bem caracterizado. Então você vai ver um homem com maquiagem, ok? Tá. Agora imagine esse homem sem maquiagem. E com a sobrancelha feita, então você pode não acreditar, mas eu consigo modificar a feição de um homem através da sobrancelha e somente dela. Eu não preciso de maquiagem, eu não preciso botar batom, não preciso fazer nada. Eu posso pegar um homem de barba, bem masculino, que né? Com aquela o rosto bem masculino, e basta eu mexer na sobrancelha dele e deixar ela desenhada para que aquela feição se torne uma feição afeminada. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sobrancelha ela é a responsável por criar toda a harmonia no nosso rosto. Então, nunca dê é, nunca dê menos atenção a ela. Então, a sobrancelha estando feita e desenhada você tem uma harmonia maior no seu rosto todos nós nascemos com a sobrancelha pronta então se você não tem ah eu tenho tão pouco pelinho mas tem então tem pessoas que têm muito pouco pelo tem aquele pelo bem clarinho mas tem um desenho natural muitas das vezes esse desenho natural ele já cria harmonia no seu rosto pode não acreditar mas muita gente Quer modificar esse desenho por achar que uma sobrancelha mais arqueada, uma sobrancelha mais reta, pode fazer dela algo diferente. Você só tem que realçar alguns detalhes. Mas cuidado ao criar um desenho inexistente. Talvez aquilo não fique com tanta harmonia como você gostaria. A ideia é que você... Fique atenta ao desenho natural da sua sobrancelha. Tem gente que fala que não tem pelo, mas tem aquele pelo mais clarinho. Ou que pelo menos vai te mostrar o caminho das pedras. Sempre tem, tá? Se você tá com vontade de mudar a sua sobrancelha e a partir de agora você quer aquela sobrancelha maravilhosa, Angelina Jolie, uh, essas essas atrizes globais, procure uma design de sobrancelha. Ela estuda para isso, ela aprende visagismo, ela aprende medições, justamente para não criar nada muito capenga. Para que você não fique com nada torto e um design que atenda ao seu rosto. Então, nada de ficar fazendo... É, aventuras e vou tirar daqui, vou tirar dali, vou criar um desenho para mim, porque eu acho importante. Muito cuidado! Às vezes você faz um desenho que não é para o seu tipo de rosto, para o seu tipo de olhos, para a... o formato, tudo isso influencia, ok? Mas aí você me pergunta, Silvia, caramba, então quer dizer que eu vou ficar refém de, de uma designer? Não, não necessariamente. Eu, por muitos anos, não fiz desenho na minha sobrancelha. Eu simplesmente fazia isso que eu falei para vocês. Eu, eu mantinha o desenho natural dela. Então, eu limpava. Então, é, é o que muita gente faz. Ah, eu não faço design, mas eu faço a limpeza. Então, você pode fazer a limpeza manter o desenho que a, sobra, a sua sobrancelha já tem e fazer a limpeza. Deixar a parte onde efetivamente nascem os pelos mais grossos e os maiores, deixa ele ali. E os menores que criam em volta e que não fazem a composição da, do desenho natural da sua sobrancelha, você pode remover. E aí eu queria falar sobre dois assuntos. Eu queria falar sobre a correção da sobrancelha com lápis ou sombra, isso vai depender muito da cor, da sua cor de pele, então se você tem um tom de pele muito clarinho, se você é bem branquinha, você pode optar por corrigir a sua sobrancelha com pó, porque o pó ele dá uma tonalidade mais suave. Eu sou da opinião de que a sobrancelha não pode ser uma fita isolante colada aqui em cima. A minha sobrancelha está sem nada. E você pode observar que você vê a pele. Aqui tem lugar que não tem pelo. Em compensação, aqui você quase não vê o fundo da minha pele. Essa é a parte natural. Mas infelizmente a gente vê muita gente por aí que faz dar tudo igual. É uma placa única, inclusive quadrada, aquilo quadrado. Não faz o meu estilo, mas sei que faz o estilo de muita gente. Então, muito cuidado quando você for fazer a correção da sua sobrancelha com maquiagem, com lápis, tá? Por quê? Porque o lápis ele é muito forte. Então, eu não recomendo, dependendo da sua cor da pele, eu não recomendo que você use um lápis muito escuro. Então, se você é negra, observe para ver se o, se o tom da sua pele adere um, um lápis preto. Ou se você, de repente, precisa de um lápis mais café. Eu tenho um aqui que é tipo um café. Eu já utilizei negras e ficou muito bom. Ficou bastante natural. Então, muito cuidado. O lápis preto na sobrancelha é raro que a gente consiga usar. Para criar até uma, uma harmonia, uma, um tom mais suave. Então se você vai utilizar o lápis, eu vou pegar esse aqui da quem disse Berenice. Esse aqui é o cinzel. E eu vou fazer uma correção de lápis nessa sobrancelha para vocês né, verem a diferença. Então a primeira coisa que a gente vai estar tá fazendo é... Essa parte mais clara da sobrancelha... Você evita passar o lápis forte. A ideia é que você passe o lápis assim, bem suave. Mas bem suave mesmo. Para não ficar aquilo marcado. Criar essa... Fazer a correção de falhas, mas não perder essa naturalidade que tem no início. Ok? A gente sempre começa na raiz dos pelos. Se você tem a intenção de aumentar... Muito cuidado, porque de perto dá pra ver tudo. Então existem outras técnicas no mercado que se você se interessar por aumentar, encher, criar um outro volume nas suas sobrancelhas, aí é melhor você procurar um outro tipo de técnica. Cuidado para você, ah, eu quero a minha mais grossa eu vou fazer ela mais aqui em cima. Quando a pessoa chegar perto de você... Vai ver que existe uma marca de lápis aqui completamente fora. Então, muito cuidado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em cima, em cima do meu pelo, eu vou começar a pintar a minha pele. Mas é muito, muito, muito sutil. Você já vê, ó, já tá começando a criar uma sombra. E eu estou praticamente fazendo um carinho no início da minha sobrancelha. Aqui, você praticamente, eu praticamente não encostei o lápis. E nem vou, porque eu não gosto, não é meu estilo. Então, ó, a gente continua... E a cada vez que eu ando com ela, eu já posso aumentar a pressão. Eu posso trocar o lápis. Esse aqui é um cinzel, é um tom mais para cinza e esse aqui é mais para marrom mesmo, mais um café. Então eu posso, porque aqui eu tenho bastante pelo, eu posso cobrir as, as minhas falhas com mais facilidade. Na hora que você for passar o lápis, muito cuidado no término da sua sobrancelha. Verifica sempre se você não tá indo muito além. Então, ó, o próprio lápis vai te ajudar. Então você vem com o lápis, vem no canto do olho, vem com ela aqui e faz assim, ó. Você já consegue ver aonde ela termina. Tá? Então aqui é pra você não ir além, porque aí você se empolga e, ó... Você pode ver que o pelo da minha sobrancelha ela ultrapassa, mas é aquilo que vai afinando, que vai acabando. Aquela coisa de puff, interromper, pode até acontecer, mas o ideal é que você faça com que ele acabe aos poucos. Quando eu fizer isso, é importante depois que eu esfume um pouco esse lápis. Eu gosto de é, passar um pouco a mão para tirar o excesso, tá? Então... Até para ficar aquela sombrinha como se fosse um esfumado. E aí, nessas horas, é que você vai usar bastante esse tipo de pincelzinho, né? Na verdade, não é nem um pincelzinho, é uma escovinha com um cabinho de pincel, Por quê? porque ela é que vai pentear, ela é que vai escovar. Então, ó, o que ficou de lápis, você ainda dá uma acertada aqui, ó. Você ainda dá uma, uma corrigida nela. Isso também serve para você ver. Qual é o desenho da sua sobrancelha? Para onde os pelos sobem? Para onde os pelos descem? Para você também não entrar na guerra. Agora, a gente pode também fazer uma correção com sombra. A correção com sombra é a minha preferida. Por quê? Porque eu acho que fica mais natural. É, a gente erra menos. Aqui, por exemplo, eu poderia botar um pouquinho mais um sombreado um pouquinho mais mas eu fico com medo de colocar o lápis e ficar uma coisa mais agressiva ficar mais forte, ficar mais escuro e com a sombra não tem isso eu com o próprio o próprio pó ele vai espalhando e dá uma harmonia maior e fica mais uniforme então o que, que eu digo para vocês? que o ideal é que você trabalhe com uma, uma um trio de sombras de preferência né, dependendo da sua cor da pele Mas eu uso esse trio aqui Esse trio é da Tango Eu gosto bastante dele É uma marca de maquiagem Que é bastante em conta Aqui no Rio a gente encontra ela na, no Saara Então ela me atende bastante Só que por muito tempo Eu utilizei sombra Sombra normal Então olha, você pode utilizar uma sombra Tudo vai ser teste eu, por exemplo, cheguei a usar um tempo essa sombra. Eu cheguei a usar também esse pó aqui, que é o pó que eu uso para fazer contorno. Então ele tem uma cor assim, bem fechada, bem tom marrom, e eu consigo ir trabalhando com essas cores. Agora, você não tem uma paleta de sombra para a sobrancelha, tudo bem, não tem problema utiliza sombra comum descubra qual é o tom da sua é teste é teste você tem que pegar e tem que ir testando para você fazer esse desenho é legal que você tenha um pincel de ponta chanfrada tá eu vou trabalhar eu no meu caso eu trabalho essas duas cores aqui no início se eu precisar eu boto um pouco dessa e essa aqui mais pro final o princípio é o mesmo o princípio é o mesmo, só que o efeito é melhor, o efeito é mais suave. Então, quando eu, eu começo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o lápis. Olha como é que a, a sombra dá, dá um, uma leveza. Então, eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou passar sobre os fios para tampar qualquer tipo de falha que a minha sobrancelha tenha. Agora eu vou pegar um tom um pouco mais escuro e o meu tom claro. Uma pincelada a um, uma pincelada no outro e já vou começar fazendo o trabalho do degradê. Agora eu vou só na sombra escura. E ó, venho aqui na parte onde ela tem as falhas e desenho. final de sobrancelha a gente faz o mesmo esquema, encosta o pincel aqui, canto do olho e ó, eu só vou até aqui. O restante é ela que se termina sozinha. Eu tô com uma, uma sobrancelha mais harmoniosa. A minha sobrancelha, se você olhar de perto, me encontrar e olhar de perto, você não vai ver uma sobrancelha com uma linha preta. Você vai perceber que existe um uma nuance hora de eu esfumar isso hora de criar um, um, uma fumacinha por trás da minha sobrancelha e essa fumacinha é o que? é quando eu escovo a minha sobrancelha com essa escovinha deixando somente a sombra que ficou resistente então é isso gente se vocês querem mexer na sobrancelha, muito cuidado para manter o desenho que existe. Se você vai limpar, limpa no meio, que eu, nenhuma sobrancelha é reta, ela tem o seu local, então você pode limpar o meio, Você já sabe como aonde termina, que eu acabei de ensinar, então já sabe aonde ela termina, se a sua sobrancelha vem muito até abaixo, você pode tirar um pouco, e a limpeza do arco, mas é limpeza não de desenhar. É aquele fio que tá perdido aqui, aqui e aqui, que você vê que não faz parte do conjunto. A maquiagem, ela tá aí para ajudar você ou para te destruir. A gente precisa saber usar a maquiagem a nosso favor. Bom, gente, então era isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Como é que a gente pode fazer... Uma correção de sobrancelhas com lápis, uma so correção de sobrancelhas com sombra. Como que a gente faz para fazer a limpeza da sobrancelha. Cuidado na hora de você desenhar a sua sobrancelha. Só faça a limpeza, deixa o design para uma design de sobrancelhas. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um, um joinha aqui, deixa um gostei aqui embaixo para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu peço o seguinte, tem uma ideia de vídeo para eu gravar? Coloca nos comentários qual é o vídeo que você gostaria que eu gravasse para você. Ok? Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.